Oi, gente! Aqui é a Garcia Mar, e no vídeo de hoje eu vou tirar algumas dúvidas sobre caudas de sereia. A maioria das pessoas sempre me manda dúvidas sobre caudas de sereia de silicone, de plástico, de látex, de tudo. Então, nesse vídeo eu vou fazer especialmente para vocês que têm dúvidas sobre isso, que não sabem qual é qual e qual escolher. E eu vou tentar tirar um pouquinho da sua dúvida para que você possa escolher com mais tranquilidade qual é a cauda que você quer, é, qual a cauda que você precisa E principalmente qual a cauda que você pode Porque tem uma certa limitação uh, Cada tipo de material, né? Então assim, eu vou dar os prós e os contras Porque tudo na vida tem pontos positivos e pontos negativos, ok? Eu não tô falando mal de determinado material ou não Eu vou deixar bem claro quando são é, especificações técnicas Quando é a minha opinião então, vamos lá. A primeira cauda que eu gostaria de falar é a cauda de lycra ou cauda de malha. Eu falo malha porque, na verdade, a malha não é um tecido. O tecido é aquele que tem, né? Aquelas coisinhas assim, isso é que tá aqui atrás. Ele não é indicado para caudas, ok? Tecido, não! Se você vai lá comprar na lojinha e tá escrito tecido, não compre porque vai ficar uma... <risos> Ok, então a cauda de malha. A cauda de malha, como é que você vai saber se é malha, se é lycra, o que que é? Então, a lycra é um tipo de spandex, é um tipo de elastano, ok? Elastano é o nome correto, lycra é o nome da marca, é tipo band-aid. Tem curativos que não são band-aid, tá? Lycra é a marca. Na minha opinião, é uma das melhores, mas você pode comprar uma malha que não tem a marca lycra, mas... Tem bastante elastana, ela estica pra caramba e ela estica não só é, assim, mas ela também estica assim, assim, de todas as maneiras. Essa é a ideal para você fazer a sua primeira cauda. Se você não tem uma cauda, eu sugiro que você faça primeiro de malha. Isso porque, primeiro, é uma das mais baratas, segundo, ela é bem mais leve para você poder treinar. E terceiro, ela é o que é indicado pelas sereias profissionais. A maioria das sereias profissionais, e eu posso te citar várias, começou com cauda de malha. E inclusive no, no database do Mer Network, que é um fórum mundial né, de todas as sereias, é o que eles indicam. Então assim, não sou só eu que estou indicando para vocês malha, ok? É todo mundo mesmo que trabalha com isso indica malha. Então, assim, não dê uma desperta, de porque pessoas que são profissionais e já treinaram pra caramba, ó, é o que elas indicam, ok? Então, assim, comece por essa. Se você é criança, não pode, não pode, não pode começar com outra a não ser essa, porque é muito perigoso. E, inclusive, para criança tem que ter a abertura na parte de baixo da cauda pra toda aquela coisa de segurança. Eu já fiz vídeo sobre isso, então vou deixar aqui. A segunda cauda que eu quero falar é a de silicone, que é a que todo mundo quer. Existem vários tipos de silicone e existem várias durezas de silicone, ok? Inclusive, uh, o melhor silicone, que é o silicone usado para caudas, que é o, o Platinum, que é o Platina, e ele também é chamado de Dragon Skin, né, pela smooth -On, que é uma outra marca. É muito boa, ela é daqui dos Estados Unidos porém um pouquinho cara você pode fazer com outro silicone é, que seja próprio para próteses que seja alimentício eu sempre coloquei no meu blog é onde eu compro é onde eu recomendo no brasil não vou fazer diferente nesse vídeo vai estar tá todas as descrições aqui do, do onde comprar é, desconto porque eu tenho desconto dos meus leitores tudo isso vai estar tá na caixa da descrição Tá lá o link com tudo pra você ver direitinho, nessas né? especificações. Então, existem vários tipos de dureza de silicone. E dependendo do tipo de silicone, a sua cauda vai ficar uh, mais translúcida, ou seja, mais transparente, ou mais dura, mais pesada. Então, assim, vai realmente depender muito disso. É uma cauda com um grau de dificuldade pra fazer uh, alto, porque você precisa fazer o molde, né, esse tipo de coisa que vocês já sabem, mas é, precisa você fazer escultura. Então não é assim qualquer pessoa que consegue fazer. Porém, a cauda de silicone você tem a full silicone e a partial silicone, que é a parcial. A full, ela é completamente silicone, ela vai ter, aí depende do fabricante, mas ela vai ter uma fina camada de tecido atrás para segurar, um, tecido ou malha, para segurar o silicone, Outros fabricantes fazem em silicone puro, tá? As duas são muito boas. Eu prefiro a com malha, mas isso vai do gosto da pessoa, vai do gosto do fabricante e cada fabricante tem uma técnica diferente. Todas são boas, ok? Mas vamos falar agora da parcial. A parcial é uma cauda que tem bastante malha atrás, geralmente neoprene. Então ela vai ser uma cauda de neoprene com uma fina camada de silicone por cima. Tá? Então, assim, a cauda mesmo é sustentada pelo neoprene e por cima tem a, as escamas. Também é uma cauda muito boa, ok? Que é um pouquinho mais barata, porque tem menos silicone. Mas, barato ou caro, realmente depende de cada fabricante. Porque, como eu falei, existe um trabalho muito pesado de escultura nesses tipos de cauda. Então, eles são bem caros, né? O material é caro e o trabalho, a mão de obra é especializada, então é caro. Não é todo mundo que sabe fazer também uma cauda parcial de silicone. Colocar a monofim dentro da cauda exige certa técnica, que não é todo mundo que consegue fazer. Então, né, encarece um pouco o material. Eu também fiz uma postagem bem explicadinha quanto que cada cauda custa, pra você não ser enganado, né, porque tem várias pessoas fazendo calote no WhatsApp, dizendo que estão vendendo caudas de silicone, caudas parciais de silicone, por... Enfim, 500 reais que é uma mentira e é crime também, né? Quero deixar aqui bem claro. Então, assim, pra ninguém ser enganado, eu fiz essa postagem bem explicadinha. Até criança pode entender, porque assim, tá bem né? mastigadinho mesmo. Por que, que cada cauda custa tanto? Eu vou explicando bem direitinho. A penúltima calda que eu quero falar é sobre as caldas de látex. Uh, o látex é um material bem mais inferior, tanto é que nenhum fabricante trabalha com látex, mas só tem um fabricante que ainda trabalha com látex, que é o Mer Taylor uh, o Mer Taylor é daqui da Flórida e eu acho que ele só trabalha com isso realmente porque assim, é bem mais barato e as pessoas ainda querem, porque né, não tem dinheiro, mas ninguém nenhum dos fabricantes de calda trabalha com látex porque o látex ele é um material muito fraco, quando você faz ele novo, ele é bonito ele tem aquele, né, um pouco de brilho e tal Porém, com o tempo E não precisa ser tanto tempo assim A calda fica muito feia uh, Ela pode descascar E ela descola do, da base Enfim, não é um material legal Porque ele é afetado tanto pelo cloro da piscina Quanto pela uh, sal do mar Talvez E aqui eu falo talvez Porque eu nunca vi o teste Mas imagino que se você nadar em rio Ou Lagoa, quem sabe, é, seja mais indicado para isso, né? mas no geral o que eu vejo, eu vejo muitas reclamações da cauda de látex e não recomendo, assim, é um barato que sai caro, porque a revenda é complicada, Assim, explicando de novo, entrando na parte técnica, o látex e o silicone são materiais completamente diferentes e incompatíveis, ok? Então, assim, o látex, com o tempo, ele racha ele fica todo Ele pode flocar, ele pode rachar e ficar rachadura Eu não sei, assim, te explicar é, com firmeza como ele vai ficar depois de velho, mas ele vai dar um efeito de, né, aquela rachadura ou craquelado ou flocado, uma coisa assim. Ele vai se afetar. Se você jogar uma camada de látex por cima do látex, ele ainda assim vai aparecer a textura, né? Aquela coisinha. Enquanto o silicone não. Se você jogar uma outra camada de silicone por cima, o silicone preenche as rachaduras do silicone primeiro, né? E você consegue fazer uma outra superfície. É como se fosse assim, uma recalchutagem de pneu, porém na calda. E isso, assim, não sou só eu que falo, Uh, vários fabricantes fazem isso, assim, isso já é uma coisa comprovada que nesse, sei lá, 10 anos aí da galera fazendo calda eles têm feito assim. Então quando você faz uma calda de silicone ou quando você compra uma calda de silicone, é garantido que você vai conseguir fazer a arquitetura dela versus da látex não. Inclusive, assim, tem vários problemas que eu já vi em fóruns online. De galera que tentou repintar de látex e não deu certo, ficou... Por conta disso as pessoas pararam de comprar caldas de látex e pararam de fabricar porque não vale a pena. Dá o mesmo trabalho, porém fica bonita coisa de poucos meses, né? Se você vai trabalhar com isso, é certeza de que você não pode fazer desse material porque jogar dinheiro fora. E a última calda que eu quero falar é a calda híbrida. A calda híbrida é uma calda que mistura várias técnicas. E uma das sereias que eu mais gosto pra poder indicar esse tipo de coisa, a sereia Cariel, como digamos representante nesse estilo. Porque as caudas dela misturam várias técnicas. Então, por exemplo, ela é uma das sereias que usava cala de tecido e por cima desse tecido ela resolveu bordar. Então, ela faz caudas bordadas muito lindas, porém, esse bordado não necessariamente precisa ser um bordado de pedraria. Um bordado de paetê? Pode ser um bordado do que você quiser, inclusive um bordado de silicone. Então, as caldas dela misturam uh, silicone com tecido, com paetê, com tudo. E é o que eu indico pra você que quer fazer a sua calda em casa. Já tem uma calda de malha, porém quer dar aquele upgrade. Ela quer né, melhorar a sua calda e quer começar a fazer a de silicone. O que eu indico é: faça a sua calda de malha. Ok? Aprenda a fazer uma cada de malha, nade, aprenda a nadar, aprenda a fazer os movimentos e tudo mais Aí depois passa para acessórios de silicone <risos> E aí por cima depois você faz as suas escamas A cauda nova da Pinfolk é um exemplo de cauda que mistura várias técnicas As escamas são de silicone, porém a base da cauda de malha, se não me engano, neoprene e por cima as escamas de silicone, também ficou belíssima, dá pra você fazer em casa numa boa, assim, se você tem aquelas experiência né, com o material e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha respondido a maioria das dúvidas. Se eu não respondi uma dúvida sua, ainda ficou aí a coisinha na cachola, você deixa aqui nos comentários. Se você gostou, compartilhe o vídeo com um amigo seu. E coloca no Facebook, no WhatsApp, esse tipo de coisa, pra me ajudar a fazer mais vídeos. Ok, galera? Beijão, tenho muita novidade legal vindo aí no canal e tchau, tchau! Ah, é! E antes de ir embora, eu quero mandar um beijo pra três pessoas muito especiais, que são minhas amigas sereias. A sereia Kunoichi, a sereia Karina e a sereia Ju. Beijão, galera, e tchau, tchau!